Então você cobra 50 reais em cada sessão, né? E você atende a média de 4 pessoas por dia, não é isso? Então você já tem um levantamento aproximado do quanto você está faturando já por mês. Olha, eu consigo tirar na, na média mais ou menos 150 a por dia, né? Então uma média, vamos pôr uma média de 3 por dia, por enquanto de segunda a sábado. Dá 150, isso. né? Vamos pôr, dá 300, 300, 600, né? 900 reais mesmo. Então, 150. Eu um tiro de 800 a 900 por semana. Tem semana ah. que é mais, tem semana que dá uns 700. Então, quer dizer que os números para lá, pontinho para cá, vírgula para lá. Hoje você está colocando no seu bolso 3.200 reais. É isso? Sim. Ana. Oi, eu... tudo bem? Eu vou bem e você? Tudo bem. É, agradeço o senhor por ter feito uma grande mudança na minha vida. Sério? O que, que houve? O que, que eu pude te ajudar tanto assim? Eu sou de fartura, estado de São Paulo. Eu não era é comerciante sim. há 16 anos, professor. Uhum. E eu já não estava mais feliz na minha área, sabe? E eu comecei, conheci alguns cursos e fui fazendo, no início eu encontrei o senhor. E fiz os cursos, hoje estou realizada. Uau! E com que clientes, de, já estou com clientes de Fartura, Taguaí, Piraju, Sorocaba e São Paulo. Sério? Mas Sério. Força. Como que tudo isso está acontecendo? Me conta, Rosane, o que, que, que, que você fez aí que está tão assim tudo para você? Olha, é... eu entrei com amor, carinho, sempre gostei de ajudar as pessoas, sabe, professor? Uhum. E no começo a gente estava vivendo aquela pandemia, tristeza, eu não estava realizada. Uhum. Daí eu fui fazendo os cursos porque... Comércio estava muito difícil mesmo, financeiro, tudo, né? E aquilo estava me fazendo mal, eu estava adoecendo, sabe? Daí eu entrei fazer os cursos de massagens. Uhum. E isso, uma. uma tive uma. Né? Entrei no Face lá e vi os cursos do senhor, pra. Ah, vou fazer, né? Uhum. E entrei com fé e coragem. Hoje <risos> <risos> já, já não tenho mais meu comércio. E daí eu tive uma, uma amiga que eu fiz, que ela tinha uma dor muito grande nas costas, sabe? Uhum. E, e ela tava meio assim, sem caminho. Ela sabe fazer muita coisa mas não sabia caminho seguir, sabe? Uhum. Daí ela fez comigo umas terapias e a vida dela transformou, sabe? Daí ela legal. falou agora assim, eu vou ajudar a se divulgar para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Muito e ela está fazendo divulgação para mim e nós estamos indo. <risos> que legal, muito bom, muito bom. Feliz demais. Uma, uma paciente minha que tomava 3 tomava tramol por dia. Hoje sem nenhum. Sério, o que, que ela tinha? Fibromialgia? Ela sofria com fibromialgia. Fibromialgia. E hoje. É. Ela não tem mais? Parou tudo? O que foi? Ela, ela não toma mais tramão. A dorzinha que ela sente, só com cada 15 dias, uma vez por mês, já está já bom, já está aliviada. Que legal, que legal. Quanta história. E você está com a gente há quanto tempo, Rosana? Eu fiz o curso de. O antes de agora de setembro, foi abril. Abril, uhum. né? Abril. Acho que foi em uhum. junho, julho. Uhum. julho, junho, julho. julho. É, foi, foi nessa época, mais ou menos. Uhum. Sabe? E eu comecei assim, com os cursos de massagem, eu fiz o curso de terapeuta né? alternativas, e uhum. fui fazendo algumas, assim, ajudando algumas amigas, sabe? Eu trabalhava no comércio, elas passavam, reclamavam. O que, que eu posso fazer? Falar, ah, vamos lá um pouquinho na minha sala, eu ajudo vocês um pouquinho. Hum. E assim, elas foram divulgando, sabe? E fui fazendo o curso do senhor, já fui pondo junto ali e, e hoje eu sou reflexoterapeuta. Que legal. <risos> Muito orgulho! E bacana! Hoje, hoje o tema da nossa aula de hoje é que nós somos cíclicos. Somos mesmo. Nós temos ciclos. E aí que tá está esta magia, né? da gente aceitar que a gente é cíclico. A Rosana, ela comentou que ela, ela era comerciante na cidade de Fartura, aqui no estado de São Paulo, né? Viveu um momento difícil, pandemia, tal, comércio. Deu uma desandada. Eu acho que, acho que você ficou meio preocupada com muita coisa, né? Mas ela não baixou a guarda, ela, ela olhou a oportunidade e enxergou a oportunidade fazendo cursos. E aí ela encontrou a gente. E aí, tá feliz? Muito. <risos> Recomendo muito mesmo, sabe, professor? A pessoa chega aqui fala, mas será que dá certo? Eu falei, confia só um pouquinho em mim. Uau! Daí eu falo, confia. Depois uhum. você fala. Se você gostar, você recomenda. Tá uhum. bom? Daí eu vou com carinho, deixo a pessoa conversar e a gente vai indo, né? Vai conhecendo e o resultado vem, né, professor? Tudo que você põe amor, né? Uhum. Amor. É amor, respeito e fé, né? Legal. E, e graças Sim. a Deus eu tô podendo ajudar a minha família também, sabe? Eu tô uhum. com um irmão, e tá tendo muita alergia. Uhum. Só que a alergia dele incha a boca, sabe? Uhum. Ele incha inteiro, sabe? E a gente fica preocupado, né? Daí ele veio essa semana fazer comigo. E ele teve Covid. Eu senti que o pulmão tava muito bloqueado. A parte da ansiedade dele chega a estar tá até partido. <risos> sabe? Uhum. E daí ele é aquela pessoa assim Que cheguei, sabe? Ele chega numa festa do mundo, sabe? Cheguei! <risos> é, meio agitado demais, sabe? Uhum. Daí trabalhei um pontinho, pontinho água, né? Uhum. Dá uma acalmadinha ali <risos> uhum. Então, graças a Deus, estou realizada Pretendo mesmo expandir nessa área, vou montar minha sala. É, eu atendo crianças especiais já. Uhum. E na quinta sessão ela estava. Ela é autista, tem mais probleminha, sabe? Eu falo criança com carinho, né? Mas ela tem 34 anos e é o jeitinho de uma criança, né, professora? Uhum. E no caso dela, eu. Eu trabalhei bastante, com muito carinho com ela, sabe? Uhum. E na quinta sessão, ela fazia dois anos que ela não falava, que ela também teve uma depressão, sabe? E na quinta sessão, ela voltou a falar, professor. Uau, meu Deus! Sabe o que, que você sentiu é sentir milionária de felicidade? <risos> isso, isso é... Menina, você está você tá mexendo comigo hoje, viu? Ai, professor... Daí eu peguei e passei... Na segunda na terceira sessão, eu levei uma bolinha com um sorriso para ela, sabe? Daí na quarta sessão, ela já começou a ter carinho por ela, aquela bolinha, sabe? Daí na quinta sessão, eu trabalhei o ponto de amizade dela e falei para ela, vai buscar a bolinha para nós fazer massagem na mão. Daí ela olhou em mim, bolinha, bolinha. Ô, oh, mãe, ô, oh, mãe, bolinha. E começou a parecer um papagaio. Muito ela bom. Fazia, ela fazia quanto tempo que eu não falava? Dois anos. Menina do céu. Ó, é. ganhei o dia hoje, tá? Ai. Ganhei e o eu dia. Eu tava obrigada, obrigada. Hoje, hoje, hoje eu publiquei um... Um, um videozinho antes de começar aqui a live, né? Convidando é. vocês para virem participar. E o post que eu coloquei foi uma, uma, uma, uma das alunas agradecendo pelo nosso trabalho, né? É. E eu falei naquele post, né? Ganhei o dia hoje, né? Já ganhei o dia. E agora você me vem com isso, tô ganhando o dia em dobro. <risos> e aí eu falo assim, sabe eu tô tendo o um apoio da minhas filhas Do meu marido ah, Minha filha falou assim Mãe, como que a senhora conseguiu fechar o comércio, mãe? 16 anos Sabe, professora, eu pedia muito para Deus assim Ai, senhor, né Eu quero poder ficar com meu filho Que eu tenho um filho ainda de 10 anos, né uhum. é, Poder cuidar dele Servir a Deus E poder ganhar meu sustento, né Uhum. E, e ele me deu, professor Porque eu trabalho na minha casa E no horário que ele não está aqui Que ele está aqui, eu trabalho em casa E o horário que ele vai para a escola Eu atendo as senhorinhas, né? Na casa, uhum. sabe? E estou conseguindo tirar meu sustento Tem uhum. dia que eu atendo, Tem dia que eu atendo três Cheguei a atender até sete Mas uhum. eu coloquei meu limite De cinco porque sete, como eu cuido da casa, cuido de ter que resolver as coisas fora, mercado, essas coisas, então eu coloquei sete. A minha meta é cinco por dia. É, cinco por dia. Sete eu achei uhum. de gostoso para mim ainda. Né? Mas é assim, estou recebendo bastante... Segura aí, segura aí. Eu, eu, eu quero... Tá assistindo... Segura um pouquinho. Não fale de din-din, por favor. Eu Oi? Quero saber... Não fale de lindem, a não ser que o pessoal queira saber quanto que você está ganhando. Tá bom, professor. <risos> se, o pessoal quiser, se o pessoal quiser saber, você pode falar? Ah, eu, ó, eu tenho... É uma média, que nem não, eu não, falo... Não, assim. não fale, não fale. Não fale, não fale. Tá. É de... Se o pessoal quiser saber... Eu entendo no também. Tá. Se o pessoal quiser saber, você pode responder? É, a gente vai ter que fazer uma média agora, porque eu estou sem minha agenda não, aqui. tá bom. Não, tudo bem, tudo bem. Então, então vamos voltar lá para o assunto da, do autismo, mas depois a gente fala de dinheiro, tá? O quanto você está faturando, quanto você está ganhando. Porque a questão do dinheiro, aqui na reflexologia, a gente busca o dinheiro, mas o dinheiro tem que ser consequência do nosso trabalho. Isso. A gente não pode ficar com a luz, ah, vou fazer reflexologia... Só porque ela remunera bem. Remunera bem? Sim, remunera bem. Mas se você está aqui querendo aprender reflexologia por conta do dinheiro, é, mude um pouco o seu pensamento. Venha para a reflexologia com o intuito primeiro de ajudar as pessoas. Isso, professor. Porque quando você coloca a, a sua energia nesta direção, né? A gente não vai ser leviano em não pensar no dinheiro, no faturamento. Mas coloque a sua atenção no ato que enquanto você está fazendo a massagem, você está ajudando uma pessoa. Enquanto você está fazendo a massagem, eu queria que você voltasse lá na menina que você conseguiu fazer ela voltar a falar. Que ela sofria com... que ela sofre, né? Que ela tem um é, quadro é de autismo. Isso. E... E até pra, eu queria que você falasse, né? porque você atendeu, você está tratando dessa, dessa, dessa sua cliente. Eu queria ouvir de você, se é possível melhorar alguém que sofre com autismo. Eu queria saber com detalhes isso de você. Como que foi o procedimento terapêutico seu com essa cliente? Como que foi, Rosana? Sim, professor. É, tem sim, é, tem soluções. A gente pode ajudar, sim. É, quando a mãe... Eu já tratava do padastro dela, né? É, com dores na coluna. Uhum. Daí ele falou, será que você pode ajudar ela? Eu falei assim, olha, eu estou fazendo o um curso é, da essência do ser. Que é para crianças, uhum. especiais, né? Ele falou, atendi ela. Eu falei, atendo com maior carinho. Quando eu cheguei lá, a mãe disse assim, ah, vai ser umas... Três visitas sua para você conseguir fazer ela deixar, tá? Mas na primeira consulta, na primeira vez que eu já fui lá, é, eu já consegui fazer, professor. Tá? Ah, segura um pouquinho, segura um pouquinho. É. Tá vendo, pessoal? Quando a gente vai com o intuito de ajudar verdadeiramente, coloca o coração na frente, as coisas acontecem. Acontece <risos> então, daí eu cheguei lá. A mãe com o padrasto foram me encontrar no portão, cumprimentaram, né? Daí eu falei para ele: só que eu preciso cumprimentar vocês lá dentro, perto dela, né? Vamos cumprimentar de novo. Eu entrei lá, cumprimentei a mãe, perto dela, cumprimentei o padrasto, né? Perto dela. Daí eu fui, dei a mão pra ela, ela sorriu. Daí eu falei, sim, eu estou aqui para ajudar você, né? Você tá com dor na coluna, tá doendo sua costinha, mostrei para ela, né? E eu posso te ajudar para passar a dorzinha das suas costas? Posso fazer? Daí ela deixou, sabe, Professor. E daí eu fui com carinho, daí levei essa bolinha na terceira sessão. Ué, eu, tô, eu, falei, eu acho que eu estou até vendo a cara da mãe dela, né? a cara do padrasto. Ah, né? Como, assim, vou... né? Como assim? Ninguém, ela não deixa ninguém tocar nela? Como assim? Você já foi tocando nela, ela deixando. Eu fico se assim, imaginando a cena. A cena incrível disso tudo. Incrível, incrível. incrível. Daí, na quarta sessão, eu levei uma bonequinha para ela, sabe? Com... Bem delicadinha. Uhum. E ela dorme com a bonequinha. Ela faz eu passar creme na bonequinha. <risos> é uma sensação maravilhosa. Melhorou bastante, que as pernas dela estavam muito nozinho sabe? Uhum. O braço, aquele... Nossa, era muita tensão que ela tinha, sabe? Uhum. E... E eu chego lá, penso o sorriso dela. Porque... Ajusta um pouco a sua imagem, Rosana, tá cortando você. Isso, Vai aparecer você. Eu chego lá, é... ela vem já sorrindo, sabe? Encontrar comigo. É uma. Ah, eu falo, hum. é, é maravilhoso. Eu <risos> falo ah, que eu, falo, eu transbordo. É a, a, a, a minhas amigas falam assim, viu? Antes você tava meio apagada. Hum. Hoje você sai na rua, você transborda a luz. Eu falei, é. É somos mesmo. cíclicos. A aula de hoje, pessoal, olha, eu tô todo arrepiado, tá? Todo Ai, arrepiado. Nós somos cíclicos. Somos cíclicos. A gente sabe que a pandemia veio, aconteceu muitas coisas terríveis com a pandemia. Muitas pessoas perderam a vida. Mas por caminhos difíceis, tortuosos, em função dela, em função dela ter feito você perder o seu comércio, ter tido prejuízos, isso fez você se redescobrir Sim. se redescobrir num novo ciclo. Quem sabe a grande joia que estava e que está em você agora. Foi despertada. Foi. As suas amigas falaram você estava escondida, agora você passa você leva a luz. Isso. Ela fala: ai, a gente está triste, a gente conversa com você, já anima, fala, ai, que bom. Para então vamos olhar a luz, povo. Isso. E é. a nossa, e a sua cliente, ela não falava há dois anos, ela. Tinha, não falava mais nada. E aí, ah, na... quarta sess... um pouquinho. Né? Na quarta sessão ela falou alguma coisa, foi isso? É. Na quinta ela já falou que nem um papagainho. Agora ela fala que eu faço cosquinha nela. Já está reclamando, já. <risos> que legal. Já está bem, Quando começa a reclamar, porque está bem. É, já tá, já, já tá falando é, bastante. Fibromialgia também você já que eu conseguiu consegui ajudar. fazer, professor, o horário dela eu dedico com, com todos, né? Mas o dela eu deixo mais tempo de amor, sabe? Eu faço hum. até caminhada com ela na rua, que ela não saía, sabe? Hum. Ela conheceu o mundo, né? Que diferente, hein? Tem que ver a então, o momento dela eu deixo um pouquinho mais, que é um momento de troca de amor mesmo, sabe? Que uhum. ela me fortalece. Que sabe? A escola ela me fortalece muito. Então, eu falo assim, eu faço uma, uma dedicação mesmo assim, sabe? Total a ela, uhum. sabe? Porque eu saio de lá com muita mais força a semana inteira. Vai é o pessoal está mandando um monte de coração para você, Rosana. O pessoal está ah, mandando... Eu não sei se aparece isso. na sua tela os coraçõezinhos aí. Ah, tá. Então, professor, agora eu estou eu para pegar um caso de duas crianças uhum. gêmeas de São Paulo que são autistas, sabe? Uhum. E eles estão para vir morar para a minha cidade, até que eu fiz a a terapia na sessão, na, na mãe, né? A reflexoterapia na mãe. E ela falou, ah, eu acho que você vai poder ajudar meus filhos. Eu falei, se você estiver mais perto, é mais fácil, né? E ela tá vindo, tá querendo vir embora pra fartura, sabe, professor? E eu quero pegar esses dois casos aí com muito amor também, porque eu que quero ver essa Que maravilhoso. Porque um fala, sabe? Um fala, brinca, e o outro... Falava também, parou de falar. Uhum. Tem cinco anos. Mora num apartamento, não tem muito contato com muita gente, só na escolinha, né? Uhum. Então, é um caso que eu quero pegar com, com muito amor, que eu quero ver resultado. É. Eu quero ver. Que falando que nem eu, sou uma tagarela. Uhum. Então, é. o, o que a Rosana está fazendo, né, pessoal? Ela está colocando em prática aquilo que ela aprendeu no curso né? e, e, e, e do jeito dela, o que o que a Rosana está fazendo? O tempo todo, ela está o tempo todo estudando a sua cliente, o tempo todo buscando formas de acessar é, melhor a cliente. Então é muito pessoal quando você aprende as técnicas que a gente ensina no curso, mas o seu jeito pessoal de fazer faz toda a diferença também. O estudar o cliente, o carinho com o cliente, o jeito que você aborda, o jeito que você fala. Ela levou uma bonequinha com a cliente dela. Hoje ela sai até caminhar com a cliente dela. É um trabalho a mais. É aquilo que a gente chama de, de over delivery. Estava pensando sobre isso hoje, ontem. Né? O que é over delivery? É a gente entregar a mais do que aquilo que a gente foi contratado para fazer. Então, ela está tá se entregando ao mundo da terapia e se entregando para a sua cliente também. E você teve resultado também com fibromialgia, que você falou, foi isso? Tive, com fibromialgia, enxaqueca. Ah, graças a Deus, todos que eu estou atendendo, estou tendo resultado. Não tive nenhum Qual? que falou ai não deu o resultado, sabe? Qual é o graças... seu nível de confiança? Rosana? Oi? Qual é o seu nível de confiança? De 0 a 10? É. 10. Dez. dez. E Porque no começo? Sim, professor. Eu não estou sozinha, né? Eu tenho um professor excelente. Eu tenho uma família que me apoia. E eu tenho um Deus maravilhoso que ele me deu esse dom e eu vou servir. Uau. Tá? Parabéns. Obrigado. Obrigado também pela consideração. E, ai, mas, e, lá, e lá no começo Você sempre teve essa confiança Ou no começo ai, Um pouco de insegurança Como que foi no começo? Ai, no começo foi meio assim Eu não posso passar Insegurança Mas eu vou, vou tentar E vou conseguir, sabe? Porque hum. é, Eu não estava mais Não era meu caminho aquele E eu tinha que mudar E eu encontrei assim Uma luz, né? Eu falei, eu vou seguir essa luz, eu não vou para a escuridão não, na escuridão eu já estava. <risos> então eu vou forte, vou Isso. forte. Ah. Vamos falar um pouco, deixa eu ver se o pessoal, você está com a gente do mês de junho, julho, né? Então está aí Sim. há seis, cinco, seis meses junto com a gente. Ah, nesse, nesse período, é, você tem uma média mais ou menos do... Quanto você cobra de cada sessão, Rosana? R$ 50,00, professor. Uhum. E você está atendendo a média de quantas pessoas por dia, você falou? Eu atendo de segunda a sábado, de 3 a 5. De 3 a 5, média de 4, mais ou menos. É, uma média de 4. Média de 4. Mais ou menos, né? você tem já uma média de faturamento por mês? Isso, professor, que agora, esse mês que eu comecei a divulgar, sabe? No Instagram, uhum. no, no Face, sabe? Porque ah, eu nessa área de, de celular aqui, eu sou meio... Tem que aprender ainda, sabe? Então, essa amiga que eu ajudei, que, que melhorou muito a costa dela, que ela não sente dor, que ela consegue dormir, sabe? E melhorou uhum. na parte de relacionamento, na família também, sabe? Ela que está me ajudando, então já está vindo muito cliente com a ajuda dela também, sabe? Porque... Legal, parabéns. Por semana. Tem semana ah. que é mais, tem semana que dá uns 700. É por aí. Então, vou... né? Vamos pegar na média de 800? Uhum. Oito vezes. Ah, o mês tem quatro semanas, né? Isso. 8 vezes 4 dá 32. É isso.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 eu dou uma sessão, né? eu sorteio uma sessão, uhum. porque as pessoas vão estar conhecendo o meu trabalho, né? vão estar compartilhando o meu trabalho e vão estar, quem for sorteado, vai estar recebendo esse presente, né, professor? E esses um, vai faz mais, mais dois, tem casas é que eu cuido de cinco pessoas, professor. Ah, Muito bom.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 eu falo ai ah, meu Deus, eu tô sem dinheiro essa semana, o que, que eu faço? O professor tá falando que essa semana, sabe? Porque eu tava fazendo uhum. só umas macadinhas, umas coisinhas ainda, né? Uhum. Aí eu falei, meu Deus, Deus providencia. Daí o senhor falou assim: vamos abrir para <risos> Vamos lá, já paguei os três cursos, eu paguei tudo, agora sim. Tô com a marca tô com a cadeira. Agora eu vou comprar minha poltrona, que eu estou usando no sofá ainda, que eu uso na minha sala. Uhum. Mas aquele lugarzinho do comércio que está ali guardadinho, professor, já está tudo aqui como eu vou fazer. Bem aconchegante. Nossa, Nossa que legal. Que legal. bacana. Meu marido Zé... é pedreiro, já vai fazer lá. Logo, logo. Que legal. Adorei ah, falar com você. poder falar com você o dia inteiro, mas você tem clientes.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 sabendo que vai ter uma maratona do dia 7 ao dia 10 de novembro. Não pode perder, né, professor? O senhor é a luz nosso, do nosso caminho, vamos seguir. <risos> vamos seguir. Uhum. Né? Pega o carregador a mãe e fica ficando bateria. E vamos seguir. É muito bom, torreada, sabe?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 Especial, né? Cada um naquele momentinho dela. Eu falo, esquece tudo lá fora. Agora uhum. é seu momento, né? Esse é o momento. E deixa você. falar... Ô tem você um, tem, um, tem um jeitinho especial para terapeuta. Você tem um... Você é. tem um serimpimpim aí de terapeuta. É, professor. Obrigado. Muito Maravilha. feliz. Rosana... Vai trabalhar, menina. Vai trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos aliviar essas Isso. dores. Isso. Tá. E, ma e mantenha eu a gente informado, tá? Quero saber mais tá. de você. Se um dia vir para fartura, chega em casa. Você. Vou, por favor, mas você muito é Com toda vindo Eu estou na divisa do... Eu sou do estado de São Paulo, divisa do Paraná. A ponte de... É a divisão nossa. Tá logo então, Rosana, um abraço, um beijo carinhoso, Tudo de bom. Você. Muito feliz em falar com você. Sim, quando eu conseguir minha sala, a gente vai se falar de novo. Vamos Ótimo. apresentar ela. Tá, Muito tá bom, legal. Tudo bom? Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.